Nossa, tô acelerada. We were high and we were sober, we were on and we were over, we were young and now I'm older, but I do it all again. Getting drunk on the train. Hey Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Esse é o nosso canto, é o nosso mundo e aqui a gente faz de tudo um pouco e o que a gente quiser. Então, se você tá chegando agora, caindo de paraquedas, seja muito bem-vindo. No último vídeo que eu ensinei vocês a fazerem pulseiras, algumas pessoas perguntaram pra mim onde comprava os materiais e falaram que, de certo modo, na cidade onde elas moram, não tem como comprar os materiais ou não tem lugar que vende, etc. Então, eu decidi trazer pra vocês um tutorial com coisas muito simples que vocês podem ter em casa Pra fazer pulseira, não necessariamente nada muito de você ter que comprar e tudo mais Então eu realmente espero ajudar você do outro lado Que também é uma pulseira que nem eu Também é uma pulseira que nem eu Mora... Numa cidadezinha no interior, assim como eu E na sua cidade, infelizmente, não tem lugar para comprar as coisas de pulseira Bom, eu espero que pelo menos as argolinhas, né, tenha lugar para comprar Vamos combinar, né, porque de resto você vai conseguir fazer com uma camiseta É mesmo, produção, é isso que eu estou falando para você do outro lado, querido A gente vai fazer uma pulseira com camiseta Então, se você não tá acreditando e quer ver como faz, confere o vídeo Você vai precisar de dois terminais Um fecho mosquetinho Argolinhas tesoura e uma camiseta velha da cor que você queira, que seja sua pulseira. Eu vou utilizar a manga, então eu tiro a parte da costura e jogo ela fora. Eu corto cinco tiras do mesmo comprimento desse pedacinho da manga. Agora eu puxo e estico todos eles para que virem cordinhas. Eu pego três cordinhas, faço um nó, e começo a trançá-las. Agora, para eu montar a pulseira, eu coloco a trança no meio e uma cordinha de cada lado, e prendo o terminal. Pra facilitar a vida, se você não tiver em casa um alicate, você pode usar um alicatinho daquele de cortar unha que a sua mãe deve ter aí. Meça o tamanho do seu pulso e coloque o outro terminal na ponta e feche ele com o mesmo alicatinho. Agora, com a tesoura, você vai cortar todos os excessos que ficaram. Com o mesmo alicatinho, você vai colocar uma argolinha, o fechinho mosquete em um dos lados do terminal. E do outro lado é só você colocar mais uma argolinha para você poder fechar E pronto, a sua pulseira está pronta É só você sair por aí mostrando que você é foda E consegue fazer esses artesanatos com as coisas mais simples do mundo que você tem dentro da sua casa I, I, I, I é a pulseira que eu decidi trazer pra vocês, eu espero que vocês gostem se você aí do outro lado tem alguma ideia ou quer aprender, ou quer que eu ensine você a fazer alguma coisa deixa aqui embaixo nos comentários porque a sua opinião é sempre maravilhosamente bem-vinda, se você aí do outro lado também gostou desse boné com orelhinhas de gato que eu estou usando, eu vou deixar aqui em cima pra você dos cards, nos cards tá? nos cards, não dos cards pra vocês acessarem o vídeo que ensina a fazer este boné, monstrinhos é Lado que não faz parte da Casa Monstro, que não sabe como funciona, a Casa Monstro é um grupo. A Casa Monstro é um grupo no Facebook que eu criei só para os meus monstrinhos mais maravilhosos do mundo, ou seja, você do outro lado, conversar comigo e a gente manter contato. Então se você não faz parte da Casa Monstro aqui embaixo na descrição do vídeo, tem link, acessa e faz parte. E outra coisa, se você ainda não me segue no Instagram, então você tá esperando o quê? Me segue no Instagram, conversa comigo, vem saber da minha vida porque eu tô postando story de tudo. É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu amo muito vocês, meus monstrinhos, até a próxima e falou!